Fala rapaziada mais badalado e amante desse Brasil, tudo tranquilo com vocês. Aqui quem fala é o Robson da farmácia. O cara que já passou por situações mais diversas no sexo, já cheguei até mesmo broxar na frente da minha gata, por conta desse mal, que é a ejaculação precoce. Hoje, me tornei um homem 100% curado, entendido e especializado no assunto, graças a minha experiência no ramo de farmácia, busquei ajuda em diversos setores. Com tantos traumas, decepções e experiência, posso falar claramente do assunto com vocês. Se você está assistindo esse vídeo, é porque o assunto te interessa. Fique tranquilo, irmão. No Brasil e no mundo existem milhares de homens com o mesmo problema. E estou aqui para te dar dicas e macetes porretas de como não gozar rápido. Com isso, a sua nega nunca vai te largar por conta desse mal chamado ejaculação precoce. Bom, recado dado. Agora vamos para o que interessa. Então vou te pedir uma coisinha em troca. A partir de hoje você não vai mais usar seu dedo para enlouquecer a sua nega. Seu dedo vai servir para outra coisa. Então já vai metendo seu dedo em gostei. Acione o sininho para você receber as nossas notificações. E se inscreve no canal e deixa o seu comentário abaixo. Né meu brother? Só assim você ajuda o seu irmãozinho a divulgar o canal mais gozado do YouTube para outros homens com o mesmo problema que o nosso. Então vamos para o que interessa. Eu quero trazer para você uma sacada cabulosa que vai deixar a sua nega de pernas bambas, isso mesmo. Depois dessa foda gostosa ela vai te pedir em casamento, pode botar fé. Vale ressaltar e deixar bem claro, essa dica e é macete, não se trata de uma cura definitiva para a ejaculação precoce, serve apenas como um paliativo e para você não deixar sua nega na cirílica beleza irmão? Quero falar para você de uma poderosa planta, mas não é qualquer planta não irmão. Estou falando do poderoso pau de cabinda O pau de cabrinda, conhecida como pausinistalha macroceras, é uma espécie de planta da família das rubiaceae. O nome em português faz alusão a uma origem cabinda, porém, é conhecida por toda a África como iumbê. Da casca desta planta faz-se um poderoso chá psicoactivo com efeito estimulante sexual e afrodisíaco. A sua potencialidade deve-se à presença de iumbina que também pode diminuir os efeitos da IP. ejaculação precoce. Esta poderosa planta é frequentemente vendida em hervanárias ou em feiras livres. O efeito do consumo de produtos derivados desta planta nos leva a diversos benefícios. Essa incrível planta é conhecida mundialmente como o Viagra Natural Africano e pela potencialidade em diminuir a ejaculação precoce. Cuidado! O chá preparado com a casca dessa planta é um estimulante muito forte, que pode levar à perda do sono. Pelo seu efeito forte, pela possibilidade de interações com outros medicamentos, é necessária precauções em seu uso. Essa planta é tão poderosa que a FDA, órgão regulador americana tem esta planta na lista de suplementos não seguro para o consumo humano. Como eu disse antes, esse macete não se trata de uma cura ou tratamento, mas sim, como um paliativo. Agora se você estiver atrás definitiva da cura de a ejaculação precoce meu brother. Vou deixar na descrição do vídeo um link com tratamento definitivo decimal chamado ejaculação precoce. Nesse protocolo avançado tenho certeza absoluta que você será curado de uma vez por toda. Dito isso, vamos para o preparo desse maravilhoso chá. Quebre a casca da planta em pequenos pedaços. Em um recipiente com um pouco de água. Leve ao fogo por 15 minutos. Depois coe e deixe esfriar e tome pela manhã após o café. E tome pela tarde depois do almoço. Com tudo isso, assim como eu, você já deve ter feito de tudo para acabar com essa praga da ejaculação precoce. Já fiz coisa que dá até vergonha de falar aqui, depois que fiz uso desse protocolo avançado com a cura definitiva da ejaculação precoce, que está abaixo na descrição do vídeo, acabaram o meu problema e os meus traumas. Hoje vivo na putaria e não tenho mais medo de chegar em mulher alguma, até já procurei as minhas antigas namoradas para eu mostrar para elas quem era o rola mole daquela época. Se você é um desses, assim como eu fiz esse tratamento com o avançado protocolo, você já deve estar tocando o terror em cima das gatas e levando de 40 a 80 minutos para gozar, certamente esse vídeo não é pra você meu caro. Infelizmente existem milhares de homens que ainda não tiveram acesso a esse revolucionário protocolo para acabar de uma vez por toda com essa praga da ejaculação precoce e ainda é chamado de rola mole e gozam de forma muito rápido, deixando as negas na mão. Mas se esses mesmos homens tomarem uma decisão correta, na próxima foda vai fazer bonito com suas negas. Então prestem bem atenção homens de todo o Brasil, ainda não clicou no link abaixo e ainda goza de forma rápida, deixando sua nega na cirírica. Esse vídeo é pra você mesmo, por mais que esse macete que mencionei lá atrás não sirva pra você, vou frisar. Você que é casado, amancebado ou namorando e que sofre com a ejaculação precoce. Irmão, não fique mais sofrendo com essa praga, homem. Clique logo no link que está na descrição desse de vídeo e faça logo o uso do protocolo avançado contra ejaculação precoce. Assim como eu e muitos pelo Brasil afora. Ejeculação precoce tem cura e é simples o tratamento. Macho, clicando no link abaixo você irá seguir o passo a passo e irá ter acesso a um tratamento mais eficaz do Brasil. Corra enquanto há tempo meu filho. Fazendo isso, você vai receber o guia definitivo mais completo pelo seu e-mail e de forma mais discreta possível, nem a sua mulher ou namorada vai saber, somente você. Faça isso o quanto antes e acaba com esse sofrimento logo enquanto é tempo. Depois que você aderir ao grupo de homens mais fora do Brasil, irá colocar em prática tudo sobre uma boa transa e se sentir um super homem e altamente preparado para controlar a sua ejaculação, irá gozar somente a hora que quiser, então é isso meu caro. O recado foi passado, quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo, lembrando não sofra sozinho, clica no link abaixo na descrição do vídeo e passa a gozar a vida de uma outra maneira. Um forte abraço e fique com Deus. Fui.